Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Como que você está? Tudo bem? É o seguinte, hoje vou lhe passar... Hoje, é, vou lhe passar alguns elementos, meu querido, pra você. Sim, é o vídeo mais aguardado de todos os tempos. Você quer impressionar, mas você não quer estudar. Sim, você tem que estudar, mas pra você... É este vídeo, Jorge o Vacão veio lhe ajudar. Sim, e aqui vou lhe ensinar os caminhos para que você consiga fazer o Shadow Alex, certo? Sem estudar. A tonalidade desse backing track, você já sabe, é Me. Porque Me, me é do Devil. Você quer saber, né, Os chermulets sem estudar. Você não quer estudar. Mas, assim, você não tem paciência de ficar horas e horas estudando. Você quer o pulo do gato. Você quer impressionar. Sim, sem estudar. Aqui Jorge vai lhe ajudar. Primeira coisa, quando o backing track for qualquer tonalidade, sim, porque todas são do devil, você precisa... Memorizar alguns elementos, certo? Você sabe a corte de Mi menor? Seu vagabundo se vergonha, sabe? Aqui na casinha 12 você tem este formato. E esse formato você pega a cordinha 4 e 3. Sim, nós só vamos improvisar em cordas. 4 e 3. E dar aquela ensaboada gostosa, certo? Pra cima pra baixo. É, meu querido. Então aqui. Na corda de número 4 você toca 12 e 14. Sim, notinha Ré e a notinha Mi. Aqui você já tem elemento suficiente sem precisar estudar, porque você vai tocar apenas duas notas. Para ficar fácil, na corda de número 3. Você também toca 12 e 14. Seria a nota Sol e a nota Lá. Aqui é L. Vem aqui no Chirambulé, embaixo, Sol lá Sim, na agressividade é. Certo? Você não precisa estudar muito para fazer isso Agora você sabe outro acorde de Mi menor Sabe esse aqui? A pestana você não sabe fazer, né? Mas você sabe... Mas já viu na revistinha? Então você toca na mesma coisa, certo? Acorda 4 e 3, agora 7 e 9. Pronto, meu querido, aqui você tem. Você tem aqui os dois, tira o um molequinho. Sabe, tira o um molequinho? Você faz os um balancinhos gostosos, tanto pra frente e pra trás, certo? Você pega a guitarra e faz aqui, ó. Mais rápido Pronto Sem precisar estudar meu querido Já decorou Quer mais um pouquinho? Vai lá em cima Porque você tem aqui ó, O do Devil solto E esse Mido Devil tem corda solta Que é muito gostoso Porque você toca na corda de número 4 Zero um, Dois Na três era um, dois E vem agora aqui, ó Beleza, você decorou aqui Sete, nove, doze, quatorze Na é verdade Então você vem aqui, ó Estica a mãozinha Estica a mãozinha 9, 14. 7 e 12. Bem certinho. Aqui você faz a brincadeira da menininha, certo? Certo. E quando você faz assim, ó. Certo? A florzinha pira. Pera aí, meu querido. Você tem este Mi, mas se você quiser, você tem ele aqui embaixo. Sim, meu querido, é a mesma coisa. Certo? Ó. Seria 19 e 21 Tranquilo, você tem cheiro agora Sim, você só está tocando rodas 4 e 3 Espera aí, você tem solta Então quer dizer que Você viu aqui? Você está tocando com o teu dedo, sabe? O dedo que você posta o nariz, você coloca aqui na casa 12, na 14 e ainda manda solta. Beleza, próximo nível. É só saber a pentatônica aqui inteira. Você está na pentatônica gostosa. E vem, ó. Your hands. Your hands like e aí acaba tudo, meu querido, sim, você acaba com a honra sem estudar, valeu, seus vagabundos, sem vergonhos, Jorge, é vagabundo.